Olha, os deputados de oposição na Câmara Legislativa querem que o governador Ibanez Rocha volte atrás e feche novamente alguns setores que receberam autorização para voltar a funcionar. Pandemia? Ontem à tarde, no Paranoá, parecia que o coronavírus já era coisa do passado mesmo já tendo dois casos confirmados na região. Não participem de aglomerações! Elotérica, padaria, agropecuária, loja de material de construção, tudo isso aberto e grudadinho na mesma rua. Você vê que são lugares com muita gente, mas que ninguém está usando máscara ou algum outro tipo de proteção. Acontece que todos esses locais têm sim autorização para continuar funcionando. Na última quinta-feira, por exemplo, o governador ibanês liberou a reabertura de lojas de móveis e eletroeletrônicos. Para a oposição do governo na Câmara Legislativa, essa é uma decisão que tem que ser revista. Os deputados mandaram essa nota para o governador, pedindo para que ele revogue o decreto publicado por entender que ele vai em desacordo com o que dizem as autoridades sanitárias. Esse deputado disse que até então a oposição vinha elogiando e apoiando o governador desde as primeiras medidas contra o coronavírus. Mas entendemos que esse último decreto foi um passo para trás. O governador não pode flexibilizar o isolamento social sem justificativa. Tem que continuar firme, cumprindo as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde para proteger a vida da nossa população. Mas os deputados estão também se articulando de um outro jeito. Querem derrubar esse decreto do GDF na base do voto. Como? Aprovando o um projeto, que na prática tem capacidade de cancelar essas medidas do governo. O projeto é do deputado Fábio Félix. Delas... Para ele ser aprovado na Câmara, precisa de maioria simples, 13 votos dos 24 deputados. No DF, as nossas decisões elas precisam ser pautadas pela ciência e não pela pressão política do Palácio do Planalto. Segundo o deputado, o decreto do governador é ilegal. Porque vai contra as decisões judiciais recentes e vai contra também a orientação da Organização Mundial da Saúde. O governador precisa sentar urgentemente com a Câmara Legislativa para explicar quais foram os fundamentos desse último decreto. Ontem, Ibanês falou sobre a decisão de liberar parte do comércio. Esperamos sair dessa crise o mais rápido possível, como já estamos fazendo. Liberando determinados setores, olhando... O impacto disso junto à sociedade, junto ao transporte público, e certamente, como tivemos as medidas mais duras, mais radicais no momento correto, Brasil tem tudo para sair dessa crise antes dos demais estados. E hoje, o secretário de Relações Institucionais do GDF, que faz a ponte entre o governo e a Câmara, defendeu as medidas do governo. Nessa nota escrita para o DF1. O secretário Bispo Renato diz que a flexibilização do setor de imóveis e eletroeletrônicos ocorreu porque elas são atividades essenciais para a manutenção do emprego e geração de renda, mas que elas devem obedecer rigorosamente as normas de segurança dentro daquilo que é orientado pela Organização Mundial da Saúde. O presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, do MDB, disse que esse projeto para revogar o decreto do governador não está na pauta desta semana.